Olha a porcaria que esse jardineiro fez nas nossas plantas. Meu Deus! É muito mau gosto. Olha só o formato escroto das nossas escravas de oxigênio. Estou abismada com tamanho mau gosto. Ele tem muito mau gosto. E outro dia ele me chamou de gostosa. Minha nossa! Não sabia que era tanto mau gosto assim. Que absurdo! Pera, que...